Uau! Olha só esse, que bonito! Caramba, isso aqui é uma viagem! Nossa, e esse então? Nossa, Caio! Adorei esses fractais, são bem loucos! E eu nem sabia que você curtia essas coisas. Tá vendo só? E você pensou que eu nem sabia o que eram fractais. Ah, pensei que nunca tinha ouvido falar. Por isso comentei da exposição com você. Mas como é que é essa exposição aí? Ah, é uma exposição que tá tendo lá no Espaço Cultural Bernardo Camargo sobre Arte e Matemática. O único problema é que quando eu fui lá estava muito cheio. Não deu pra ler direito os painéis que explicavam a relação dos fractais com a matemática. Mas eu ouvi umas pessoas comentando uns lances de polinômios. O que será que fractal tem a ver com polinômios? Fui embora sem saber. Ha, <risos> nisso eu sou bom, cara. Para esses fractais serem gerados, são necessárias três coisas. Computadores, polinômios e as raízes dos polinômios. Deixa eu te explicar. Polinômio é uma soma finita de termos do tipo a vezes x elevado a n, sendo a uma constante numérica, x a variável, e a potência n é um número inteiro maior ou igual a zero. Polinômios são funções e são classificados pelo grau. Por exemplo, x ao quadrado tem grau 2, ou 3x ao cubo mais 2 tem grau 3. Eu lembro disso, mas não lembro muito bem dessas raízes. Bem, então vamos lá, uma raiz é o elemento do domínio da função para o qual a função se anula. E o polinômio é uma função. Exatamente, e existe um teorema chamado de Teorema Fundamental da Álgebra, que diz mais ou menos o seguinte. Todo polinômio de grau n maior ou igual a 1, com coeficientes sendo os números reais ou complexos, tem n raízes reais ou complexas. Ou, em outras palavras, um polinômio de grau n tem n valores para os quais o polinômio é igual a zero. O teorema fundamental da álgebra é notável, em parte, por causa das sucessivas tentativas de prová-lo. Vários matemáticos na história se debruçaram sobre o problema, mas o fato é que o primeiro a completar a façanha foi o matemático alemão Johann Carl Friedrich Gauss, ou apenas Gauss, que em 1797 provou com sua tese de doutorado o tão controverso teorema baseado em polinômios com coeficientes reais. A sua tese também fez objeções às tentativas anteriores de demonstrar a decomposição dos polinômios em um produto de polinômios grau 1 a partir de suas raízes. Mas, ao que parece, ele não estava completamente satisfeito com a sua demonstração. Depois da defesa da tese, ele continuou trabalhando com o teorema por mais 50 anos. Em 1849, ele escreveu o seu último artigo antes de falecer. Ele tinha encontrado a quarta maneira diferente de provar o mesmo teorema. Nossa, é meio complicado mesmo. Não é complicado não, Fred. É complexo. Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais tranquilo, quer ver? Considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 9. Essa função é um polinômio de grau 2 e o gráfico dela é uma parábola de concavidade para cima. Agora vamos lá. Para que valores de x f de x é zero? Ok, esse caso é fácil. Para x é igual a 3 ou se x é igual a menos 3? Isso quer dizer que 3 e menos 3 são as duas raízes da nossa função polinomial de grau 2. Esses são os dois valores que conseguem fazer com que a nossa função, ou o nosso polinômio, seja igual a zero. Por isso, quando a gente quer descobrir quais valores são as raízes, iguala tudo a zero e resolve a equação. Além disso, lembre-se, o número de raízes vai ser igual ao grau do polinômio com o qual a gente estiver trabalhando. Entendi. Então, sem precisar fazer contas, posso dizer que um polinômio de grau 3 vai ter três raízes. Certo? Exatamente. Para descobrir quais são essas raízes, a gente iguala tudo a zero e descobre quais são as raízes. Por exemplo, vamos pegar a função x x³ menos 5x² x mais 2x mais 8. As raízes são menos 1, 2 e 4. Essa curva é o gráfico parcial deste polinômio de grau 3. Deixa eu pensar uma coisa. A gente já viu esses polinômios na escola. Não sei se eu que estou viajando, mas... não tinha várias formas de escrever esses polinômios? <risos> Você não está viajando não, Fred. O polinômio, em sua forma geral, pode ser representado assim. Sendo m a ordem do polinômio, então PM de x é igual a am vezes x elevado a m mais am-1 vezes x elevado a m-1 e assim vai até chegarmos a zero. Por exemplo, P2 de X é igual a A2 vezes X ao quadrado, mais A1 vezes X, mais A0. Esta é, digamos, a fórmula geral de um polinômio de grau 2. Na verdade, até que é bem fácil de entender. Mas tem ainda outro jeito de escrever, né? Os polinômios podem ser escritos como produtos de monômios, ou seja, como produto de polinômio de grau 1, que são, de certo modo, a sua menor parte constituinte. Esse processo é chamado de fatoração completa de polinômios, e pode ser feito de diferentes formas. A gente pode ter fatoração simples, ou por evidência, a fatoração por agrupamento, os trinômios do quadrado perfeito, e ainda tem uns outros jeitos. Eu vou te dar um exemplo usando uma equação de segundo grau. Vamos pegar o polinômio f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Resolvendo essa equação, a gente descobre que suas raízes são 3 e 5. Então, pela fórmula da fatoração de equações do segundo grau, a gente vai ter 1 vezes x menos 3, vezes x menos 5. Quer dizer, dois monômios básicos. Quando a gente multiplica um pelo outro, fica com um polinômio de grau 2. Esses monômios carregam as raízes do polinômio, ou seja, eles se anulam somente nas raízes do polinômio. aí! então o número de monômios de uma fatoração completa é igual ao número de raízes? E mais, fatorar em monômios é a mesma coisa que achar as raízes. É claro, já saquei. Isso indica que o gráfico da função polinomial passa pelo eixo x exatamente nas raízes. Muito bem, Fred. Mas essa decomposição sempre pode ser feita para qualquer polinômio? Sempre. Mas, Caio, eu ainda não entendi qual a relação desses polinômios com todos aqueles fractais que estavam lá na exposição. É mais ou menos assim, Fred. Simplificando bastante a origem e a história da palavra. Fractal vem do latim e quer dizer fração. A sacada de começar a usar esse termo foi do matemático francês, Benoît Mandelbrot. Esse senhor aqui, ó, tem nacionalidade francesa, mas nasceu na Polônia, viu? Ele parece ser uma pessoa bem simpática. Mas por que ele quis usar uma palavra que vem de fração? Porque um fractal é um objeto geométrico que a gente pode decompor em partes que sempre vão ser muito semelhantes ao objeto inteiro. E também tem a questão das medidas geométricas do fractal. O comprimento ou a área de uma parte, por exemplo, cresce ou decresce com potências fracionárias. Os fractais têm infinitos detalhes e podem ser gerados por um padrão repetido, num processo recorrente, que nem nessa espiral infinita. A gente viu que o Teorema Fundamental da Álgebra diz que existem n raízes para um polinômio de grau n, só que ele não diz quais são elas. Para encontrar essas raízes, é preciso um programa de computador, Concluindo, alguns fractais são resultados desse processo de busca dessas raízes. A gente sai dos polinômios e chega nessas verdadeiras obras de arte. E tudo por causa dessas novas tecnologias da informática. É isso que me pira. Tecnologia é uma viagem mesmo. Dei uma pesquisada num site e de descobri que os polinômios são muito mais úteis do que a gente pensa. Eles são usados na robotização industrial, na computação gráfica para fazer os cenários dos joguinhos, na confecção de gráficos e estatísticos e num monte de outras coisas. Olha só! E na aula todo mundo vive resmungando que esses troços não servem pra nada. Eu acho que eu tô precisando prestar mais atenção nesses polinômios. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai na exposição, vê todos os fractais, lê os painéis com calma e depois tenta falar com o professor Humberto. Eu acho que ele deve ter alguma coisa no computador dele pra gerar fractais. Eu posso sair agora mesmo. Dá pra você? Fechado! Agora o Espaço Cultura deve estar tá bem mais tranquilo. Passa aí na sua casa em 10 minutos. Valeu, Caio. Até daqui a pouco. Até, Fred. Câmbio, desligo.